de salvação somente o céu tem pra dar por isso meu coração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 Segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por muito tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim, não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberias. Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a você. Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém. Amém Irmãos e irmãs Quando nós lemos o Antigo Testamento Nos deparamos com um Deus Cuja ira precisa ser aplacada Pelos seus profetas Por aqueles que intercedem pelo povo Como no caso de Moisés Parece um Deus tão diferente daquele que o Novo Testamento nos apresenta em Jesus Cristo. Será que é o mesmo Deus? Sim. O que muda então? Será que Deus mudou? Não, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Graças a Deus que Ele não muda, não é? Nós mudamos e nem sempre para melhor. Nós oscilamos muito. Um dia estamos assim, outro dia estamos assado Deus é o mesmo Mas como então reconhecer este Deus Que no antigo testamento parece terrível e distante E crer num Deus que Jesus Cristo nos apresenta Cheio de misericórdia Basta nós compreendermos que Deus é tão paciente Que ele permite que o homem ao escrever as Sagradas Escrituras Inspirado pelo Espírito Santo Vá mostrando a forma como ele vê a Deus Então Deus não muda Mas a visão que se tem de Deus Esta muda do Antigo para o Novo Testamento Deus é tão paciente Que foi acompanhando passo a passo A compre compreensão Que o ser humano Começa a fazer dele. Era assim que viam a Deus. Quer dizer que nós vamos agora jogar o Antigo Testamento fora? Não. O Antigo Testamento nos mostra esta evolução que vai acontecendo a partir da revelação de Deus que vai se mostrando aos poucos. E se mostra inteiramente em Jesus Cristo. O Deus invisível agora ganha uma face, um rosto através de Jesus. E na plenitude dos tempos, Jesus é aquele que mostra um Deus amoroso, um Deus também justo, um Deus a quem se deve a adoração e com o qual nós devemos nos comprometer, mas um Deus tão bondoso que chega até mesmo nos constranger diante da nossa inconstância. Jesus revela a este Deus, cujo nome não se podia nem pronunciar, Iavé, embora o nome estivesse escrito nas Sagradas Escrituras, não é? Não se pronunciava este nome sagrado, porque as pessoas se achavam indignas. E agora Jesus aparece chamando a Deus de Pai. Se ele chama a Deus de Pai, ele mostra que ele é filho, se ele é filho, ele é Deus junto com o pai, isso causa escândalo em relação aos judeus, eles não querem aceitar a Jesus, preferem até mesmo aquele Deus castigador, aquele Deus que endurece o coração do que este Deus que é tão cheio de compaixão que nos questiona com a sua atitude. Tem gente que prefere mesmo, né? Um Deus terrível. E na verdade, amados irmãos, esse Deus que algumas pessoas preferem mostrar é muito mais a imagem e semelhança do homem. Na verdade, é o homem, o homem e a mulher, o ser humano que é a imagem semelhança de Deus. Então Jesus Cristo vem nos mostrar a imagem verdadeira do Pai. Mas Jesus diz assim, que se não houvesse um testemunho a respeito de Jesus, de nada valeria. Por que Jesus fala isso? Porque no tempo de Jesus, quando alguém dizia uma verdade, e alguém questionava, era preciso que se recorresse a uma outra testemunha para que aquilo fosse certificado. Então só se tinha garantia de uma verdade se outra pessoa desse testemunho. Do contrário, as coisas eram muito duvidosas, não é? Jesus diz que quem dá testemunho dele é o Pai. É o Pai que realmente... Através das obras que Jesus realiza, mostra que Ele é Deus. Jesus diz que não precisa de testemunhos de homens. Nossa, então quer dizer que nós somos inúteis? Aí que entra a bondade de Deus. Deus Ele é, e ponto final. Ele não precisa de nós não, viu? Não precisa nem de mim. Ele quis precisar de nós. Ele quis precisar de mim A bondade dele é tão grande Que ele nos fez colaboradores participantes E aí que entra o nosso testemunho Não é que depende do teu testemunho Para Deus ser quem ele é Mas ele quis contar com o teu testemunho Para chegar até as pessoas Olha só, Jesus tem o testemunho do pai Do pai, gente Será que precisa de algo mais do que isso? Mas Deus se fez tão próximo em Jesus Cristo, nos mostrando um Deus a quem chamamos de Pai, com intimidade, que quis contar com você, comigo. E aí que entra a importância do testemunho que eu dou, de ser fiel a Deus. De recomeçar sempre, de naquele momento de raiva. Em que nós talvez nos descontrolemos Lembrar deste Deus que é amoroso É um Deus que olha com compreensão É um Deus que perdoa a nós E que nos ensina a perdoar Jesus revela o rosto autêntico do Pai E nós que somos seguidores de Jesus e seus irmãos E que o temos como Senhor temos também que revelar o rosto de Jesus Cristo. Gente, quando alguém vê algum deslize em nós e nós estamos sujeitos a isso mesmo, né? Normalmente as pessoas falam assim sobre nós que somos mais frequentes. Tá vendo? Isso é porque é de igreja. Pesado, né? Quando alguém fala isso. É, mas não está na igreja. Isso incomoda às vezes a nós, né? mas como a gente está procurando ser melhor. Nós falhamos sim, mas vocês percebem como realmente nós temos uma responsabilidade por sermos participantes da igreja, porque esperam de nós também o testemunho. Não seremos perfeitos e não pensemos nisso, porque a igreja não existe para os perfeitos, a igreja existe para... Para aqueles que precisam ser curados, resgatados E aqueles que querem se aperfeiçoar Que querem se santificar Mas aqueles que são de igreja Têm um grande compromisso De fazer com que as pessoas Vejam que Deus é bondade Não que dependa de nós, mas Deus escolheu esta maneira para se revelar também aos outros. Que ao nos verem, as pessoas vejam um pouco mais de Jesus, e assim Jesus se torne conhecido, amado e desejado como um Deus que deve estar presente, e Ele está, mas acima de tudo, um Deus a quem eu quero a presença e quero ser presente. Na igreja, na vida, onde eu estiver, através da minha fé, através do meu testemunho. Vamos ficar em pé? Estamos aqui orando.